Olá, aqui Henrique Bonney, instrutor de trekking, falando aqui hoje com vocês sobre gestão de risco e segurança em atividades de aventura. Okay? O que nós vamos tratar aqui hoje, é, a intenção não é transformar, você que está assistindo, não é te transformar em, em um técnico de gestão de risco, nenhum analista de risco, mas... É promover o senso crítico e dar um embasamento para esse senso crítico de avaliação de risco em atividades na natureza. Okay? Todo mundo já faz, de alguma forma, gestão de risco no seu dia a dia. Okay? A gente acorda mais cedo para não perder o, o ônibus, a gente evita aquela rua mal iluminada, à noite, a gente coloca o lanchinho na mochila do filho para ele passar o dia brincando, né? a gente modifica o nosso caminho é, é, em dias de chuva em regiões que costumam alagar. Então todo mundo já pratica no dia a dia a gestão de risco, já avalia um problema em potencial e já toma atitudes que possam neutralizar aquele problema. Okay? Então, a gente já faz isso no nosso dia a dia. O que nós vamos propor aqui é que dentro de uma, uma, uma observação mais aprofundada, dentro de alguma metodologia, a gente trabalhe com mais profundidade a questão de gestão de risco e a questão da segurança em atividades na natureza. Seja ela escalada, né, no montanhismo em geral, caminhada, no trekking, né, no pedal, no cicloturismo, ou mesmo no, no, no futebol de várzea. Em tudo que a gente vai fazer fora da nossa casinha, fora da nossa área de controle, fora da nossa zona de conforto, né? fora da área é, do nosso conhecimento, tudo que, que, que vamos fazer em área desconhecida, é necessário a gente pensar em, em, em possíveis problemas que possamos enfrentá-los. Né? É, é necessário pensar na gestão da segurança, na gestão do risco e antecipar alguns problemas. Okay? Então vamos lá. A primeira coisa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 a, a, a existência desses riscos e já tomar contramedidas né? e já pensar em contramedidas para passar por aquele obstáculo com menor é, consequência possível okay? riscos meteorológicos e climáticos eles estão associados ao tempo e ao clima então chuvas, tempestades, vendavais, tormentas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 Uh, então, tudo isso que compõe uh, uh, uh, riscos de natureza uh, que tenha associado a, ao clima ou ao tempo, né? riscos meteorológicos, riscos climáticos. E dentro do universo bióticos, tudo que se refere à fauna e flora, né? insetos, animais, cobras, aranhas, né? uh, plantas tóxicas. Tóxicas, plantas espinhentas, água contaminada, vegetação densa, né, mata fechada, campos, cerrado, né, mata atlântica. Então, é, é, é a, a, tudo que está associado a risco provenientes da fauna ou da flora, da, da vegetação ou dos animais. E aí entramos no universo humano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 é esperar que aconteça o pior para depois assumir o comportamento de é, procurar causa então vamos trabalhar no preventivo vamos conhecer a causa já para já preparar a, a medidas contra seus efeitos né? então a gente consegue isso a partir da análise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 É, melhor controlado do que se não tivesse pensado, não tivesse se preparado a respeito. Tá ok? Obrigado. Até o próximo vídeo.